Olá! Como vão vocês? É, estamos aqui para falar sobre a dança no contexto da escola. Como vocês já sabem, este ano, as novas competências para o ensino da dança na escola já estão né, disponíveis, disponibilizadas na BNCC, na nova BNCC. Aqueles professores que querem trabalhar com dança na escola... É, basta dar uma olhadinha na BNCC e ver as competências conforme os níveis para o ensino da dança no ensino fundamental, ensino médio, né? E também essas competências que estão na base nacional comum curricular elas nos ajudam ainda a criar projetos. Se você tem um, um, uma intenção de dar aula em alguma instituição de ensino, mesmo sendo não formal, né? ou no ensino privado, você pode trabalhar também com as competências para poder criar seus projetos pedagógicos, seus planos de ensino, seus planos de aula. E, a partir disso, você pode construir, sim, um currículo, né, bem diferenciado, um currículo que pode te auxiliar na construção da, das suas pedagogias dentro do contexto escolar e também dentro do contexto da educação informal. Trabalhar com dança, ela exige é, muito conhecimento. Né? Existem muitas pessoas que não têm o conhecimento necessário e estão dando aula de dança. É, em, todo mercado, a gente, em todo o mercado de trabalho nós teremos, né, vamos ter, nos deparar com coisas do tipo. Recentemente, é, uma amiga minha, ela ouviu né, é, de uma dona, de um dono de escola que ela, ela deve, é, deveria baixar o preço, porque é, é, a dança na escola não é tão necessária assim. Então, pagaria um pouco menos do que os outros profissionais, porque dança é, estava só ali porque estava necessário, era necessário que isso fosse incluído na grade. Ora, você profissional de dança, não aceite esse, esse, esse tipo de consideração de ninguém, né, que não valoriza a dança enquanto forma de conhecimento, enquanto forma de é, relacionamento com o mundo e com o entorno. A dança ela traz, sim, muitas possibilidades, muitas, muito auxílio na formação de nossos estudantes dentro da escola e também fora da escola, nos contextos do ensino formal. É, a dança pode trabalhar... A psicoma... trabalha a psicomotricidade, trabalha a interação com as pessoas, ela pode ajudar nos conteúdos de outras disciplinas, eh, como, por exemplo, matemática, português, história. Então, assim, a dança está em todos os lugares. Então, você, profissional de dança, não aceite né, ser desvalorizado por qualquer um que seja, que não conheça, que não entenda de dança. Ao oferecer seu trabalho, ofereça com dignidade dignidade, né? cobre um preço justo. A né? não, não, é, dança é uma profissão, é uma profissão digna e você pode trabalhar dentro da área da dança com diversos, é, por diversos caminhos. É, por exemplo, você pode trabalhar com dança né, na escola, como eu já disse, pode trabalhar com dança nas academias, pode trabalhar com dança em ONG, pode trabalhar com dança no ensino superior. Né? Então, sim, a dança é, sim, uma profissão reconhecida, apesar de estarmos em um país que não valoriza muito a questão do profissional de dança, né? É, como uma atividade digna de reconhecimento e que tem valor. É, Para você poder construir seus projetos né, na área de dança, você precisa ter algum conhecimento sobre como fazer isto, né? É, e existem vários cursos que podem te auxiliar nisto. Um deles né, pode ser um, um curso de produção cultural, que você pode fazer em, em oficinas, nos espaços é, e centros culturais, que às vezes oferecem isso. Você também pode trabalhar, é, pode aprender a fazer seus projetos. Né, fazendo um curso superior de dança, na faculdade você aprende a fazer projetos, aprende a trabalhar com diferentes maneiras de escrita para poder é, lidar com ó, a escrita de um projeto, né? ou escrever um plano de ensino ou um plano de aula, então um curso superior de dança também é muito importante né? você levar em consideração para que você possa é, se desenvolver nessa área. Inclusive muitos alunos nossos que se formaram, eles estão trabalhando no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, em diversos setores. Desde ONGs, desde escolas, desde é, montando o seu próprio negócio, a sua, a sua própria maneira de é, levar a dança para o mundo. Né? Além daqueles que já fazem parte de grandes companhias, companhias de teatro, companhias de dança, musicais Então a dança ela está em todos os lugares A dança é importante, ela nos faz crescer e nos faz ter, enxergar a vida, olhar a vida com mais dignidade Dança é posicionamento né? Aprender a trabalhar com dança é muito importante é, e existem várias disciplinas de dança que você pode né, estar se aprofundando. Né? Uma delas que eu gosto muito, que eu trabalho muito também, é a questão da dança, jogos criativos em dança, jogos de criação e é, improvisação com dança. Né? Que se trata de um, uma estratégia de ensino e aprendizagem em que você não necessariamente trabalha com a técnica específica. Então fica aí a dica, né? profissional de dança, você que é um profissional de dança, não, não se deixe desvalorizar, né? cobre o preço justo, né? exija é, dos donos de escola o reconhecimento, né? assim como você, é tão importante quanto qualquer outra linguagem artística ou mesmo outras linguagens né? dentro do, do lugar que você vai trabalhar. Então fica a dica né? e deixe seus comentários, né? é, coloque aí embaixo né? o, quais são as suas dúvidas, o que, que você acha sobre profissão de dança, quais são os seus maiores é, problemas que você enfrenta né? que eu possa talvez fazer um vídeo falando sobre aquilo né? que, que mais te incomoda. Não deixe então de dar o like, né, subs se subscreva no meu canal para que eu possa continuar trazendo mais informações, mais conteúdos para vocês. É, uma dica que eu dou para vocês também, né, que é a Faculdade Paulista de Artes, que está com suas matrículas abertas, para o curso de Licenciatura em Dança. É muito importante você fazer um curso superior para que você possa né, se desenvolver nesta área, né, possa te ajudar a aprofundar. Mesmo que você já seja um profissional, já reconhecido, nome, uma faculdade sempre vai ajudar você a conhecer mais sobre a matéria, a disciplina, a sua ferramenta de trabalho hábito seu próprio corpo.